Ó, esse abdominal vocês já sabem fazer, é o mais fácil deles todo. A perna está flexionada, vai colocar a mãozinha aqui, subir devagar, não precisa tirar as costas todas, solta todo o ar em cima, assim ó! Desceu! Subiu! Desceu, subiu, é só esse movimento, chegou em cima, para, solta o ar e desce, subiu, solta o ar e desce, tá ok? Vamos lá, esse daí dá para fazer cinquentinha, 3, vamos embora, 3, 2, 1, vai, 1, um, 2, Três, quatro, devagar, cinco, sobe, isso, solto aí em cima, isso, mantém a cabeça parada olhando para cima, bora! dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, um tira a mão da cabeça, conta, conta, isso, isso, solta, olhando pra cima, sempre olhando pra cima, isso aí, desce tudo, desce tudo, tem que sentir, tá sentindo? Isso aí, vambora, isso, isso aí, trava em cima, solta o ar e depois desce, sobe, trava, solta o ar, desce, isso aí, isso, vambora, Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9,50. Vai manter a posição quando vocês sobem, trava em cima e segura. Vai lá, 3, 2, 1. Segura. Isso, segura. Olhando para cima, para cima. Isso, segura. Segura. Olhando para cima, não deixa, não deixa descer. Tá sentindo a parte de cima assim da barriga? Isso aí. Segura. Segura, segura, vambora, segura, tá sentindo bem? Isso aí, segura, tira a mão da cabeça, segura, olha pra, olha, olha pra cima, tenta manter olhando pra cima, segura. Eu fico com medo de você puxar o pescoço, entendeu? Se você conseguir estabilizar, legal, só não puxa o pescoço. Vamos lá, segura, segura, vambora, contagem regressiva, vai, 10, 9, 10, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Perfeito! Agora vocês vão fazer o seguinte: mais uma sequência de subir e descer. Vamos lá, três, mas antes de eu, de eu pedir para vocês fazerem a sequência, preste atenção, não faça o movimento com o pescoço, tenta manter o pescoço, o olhar fixo pro teto. Subiu, olhando pro teto, ó, a cabeça tem que ficar parada, não é fazer isso com a cabeça. Ó, a cabeça tá aqui parada, é só o tronco, é só o tronco que vai inclinar, tá ok? Vamos lá, três, dois, um. Um só vinte vai, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, segura vinte segundos em cima, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descansa, isso aí.